É do Obagoaí, Sumbabagurichá, chefe do Candomblé, da nacionalidade Alaketu Bambushi Abitiko. É de uma origem africana, em Apelcotá, na Nigéria. Sou bisneto, neto, tataraneto de nigeriano. Meus pais nasceram em Salvador, na Bahia. Eu também. Fomos de Salvador, para Cachoeira de São Félix, vazio da Bahia, Lapa do Bom Jesus da Barra e Carinhanha e viemos para Minas Gerais, para a cidade de Pirapora, aonde eu tive uma grande parte da minha infância. Lá eu fui registrado, naquela época, em 60. O Rio São Francisco era navegável. Nós no navio, há pouco mais é conhecida de Minas. Eu, criança, adolescente, me perdi a visão, a visão da carne, que encarar a realidade. Isso não vem ao caso, eu enxergo a luz da alma e o coração. Mas graças ao ONU.. É Deus o orixá dos altos. O é meu Pai, de toda a proteção de todos os Orixás, Graças a Deus, tudo voltou nos seus diversos lugares. Já tínhamos perdido 70% dos bens. Lutamos muito em busca de um tratamento mais rígido e profundo em Minas, Rio e São Paulo até nos Estados Unidos. Não houve solução. Consegui entrar no colégio de deficientes visuais que é o São Rafael. O Instituto São Rafael me deu uma esperança muito grande me deu um incentivo muito grande, lá aprendi a ler, aprendi a lidar com a sociedade e dentro da sociedade, graças a meu Deus, Deus, aprendi o um método Braille, lutei muito, mas me senti forte, um pole valente. Mostrei para o mundo que a deficiência visual não é obstáculo, não é problema. O problema é a desigualdade social, o preconceito é as pessoas não olhar para trás e não socorrer nem dar a mão amiga daquele que quer vencer. Mas isso aí. São circunstâncias da vida. Não pode encarar isso como barreira, como dificuldade. Como eu toda a vida fui um guerreiro lutador, aprendi muita coisa no colégio São Rafael. E muitos dos meus amigos que ali estavam, junto a mim, estudando, graças a Deus, todos nós, tivemos sucessos. Formamos construímos famílias e trabalhamos como religioso toda a vida desde dois anos de idade que desenvolvi o trabalho espiritual nasci dentro dentro do sabaji dentro dos axéis sabaji na língua iorubá africana é templo é a roça de cada é a Ubi. O meu primeiro cliente foi o um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. O qual me consagrou e disse que eu era um mensageiro de Deus. E esta palavra fixou dentro de mim. Sou um mensageiro de Deus. E por que não? Sou um cristão carregando os mistérios com Deus e Jesus, é a cruz, carregando uma missão. Formei Comunicação Social e Jornalismo, batalhei no Direito, batalhei e a vida é isso. Me deu muitos presentes e muitas surpresas boas. Não é de menor dúvida que a vida não é só de maravilha, eu tive também muitas decepções, fui muito enganado, muito roubado, construí tudo com muita luta, construí família, lutei muito, trabalhei demais, de trabalho até hoje, não meço esforços para lutar. Fui muito enganado também, roubado, Dei na própria convivência, pessoas ligadas à família, me roubou casa, lotes, fui ameaçado de morte. Dando pão e dando o que comeu, o que bebia a todos. Esta é a minha missão. Porque um homem que luta e faz o bem é perseguido. Eu pergunto ao mundo. Não há resposta. Porque esse Deus, Jesus, fez tanta maravilha e faz. me tratou a humanidade. E que vou agradar mas quem não tem pecado atira a primeira pedra a Palavra Bíblica Como o Babá Malexá, Eu tenho meu terreno de candomblé já há muitos anos 60 anos Eu trabalho direto Só parei um ano e meio quando adoeci Perdendo a visão Durante esses longos anos já viajei para todo o país, a várias cidades, várias capitais, chamado para o exterior, chamado para todos os lados. Tem um trabalho social que eu desenvolvo sem apoio governamental, com crianças carentes. Luto muito, mas, infelizmente, se encontra pessoas para querer destruir. O preconceito, a desigualdade social é muito grande por eu ser um espírita, por eu ser um babalorixá. Fui e sou muito perseguido e criticado, mas não me preocupo com isso, que Jesus abraçou o mundo. Jesus nos separou preto nem branco, nem rico, nem pobre. Com Jesus não há desigualdade social, não há nenhum problema. Mas estou aí. situado aqui em Belo Horizonte, no bairro Paulista, aqui na Peníndia do Espírito 1051, Já é fundado aqui há uns 43 anos. E é um lugar onde está a cultura que ocultou as divindades orixás. De Exuamoxaná, Ocumoxosa, Xanguiazã. O barulho é meu pai, não que eu chuarei. Eu amo ah, obá. Logo, é logo o bueté, o xambu, o o xaliã, o caboclo, o O candomblé, a abdicou. Ele aqui é bem preparado, onde há os assentamentos dos orixás. Aqui eu faço oferendas que dá o nome de obrigações de origem. Recendo jeito de toda parte, como eu tinha dito anteriormente, não tem de se de cor, de raça, de sexo, nem de poder adjetivos. São políticos, atores, atrizes, esportistas, jogadores, decoradores, políticos famosos. É Desenvolvemos um trabalho também com capoeira. Temos aqui pessoas intelectuais. Tenho também aqui um desenvolvimento muito grande, espiritual. Onde de 15 a 15 dias, damos aqui uma sessão. Sessão esta que dá o nome de toque de candomblé. Onde vamos invocar os orixás, chamar os orixás. Aqui o faço é bom. É bom, é isso é descarrego, é trabalho. Aqui eu dou morim, raspo, pinto e catulo, preparo o Filho de Santo, que o qual é denominado como Iaú. Faço festas nas épocas determinadas, que durante o um ano tem os dias e meses e anos e data marcantes oficiais que a gente prepara daquele orixá do dia, uma homenagem muito bonita. O quanto o meu relacionamento com o povo da redondeza, ou seja, meus vizinhos, eu não tenho o que reclamar, porque são vizinhos bons. Eu não tenho o que reclamar são excelentes vizinhos. O quanto o povo da comunidade, eu também não posso reclamar, porque eu nunca fui abordado de maneira desagradáveis com eles, para com eles. Nenhum deles vieram à minha casa me desagradar ou fazer qualquer tipo de ameaças. Infelizmente, a gente não pode agradar a todos, né? A gente também não pode obrigar a ninguém a respeitar a ninguém. Isso está no mérito, na educação de cada um. Agora, somos obrigados a respeitar os direitos dos outros, somos. Somos obrigados a encarar a realidade e respeitar o espaço de outros, somos. Somos obrigados a respeitar a religião de cada um Sim. Somos obrigados, sim. sim. Frequento a Igreja Católica, apostólica romana. Vou à missa confesso comum. Meus filhos todos frequentam a Igreja Católica, apostólica romana. Por que não? Deus é amor. Deus é paz. Deus é união. Jesus Cristo abraçou o preto, o branco rico o pobre e todos, todos, todos, que não tocou saber quem era branco, quem era rico, quem era pobre, que era. A minha casa frequenta que pastor da Igreja de Deus é amor, da Batista e outras frequenta padre. É, eu um padre aqui. Mas se aqui é um perigo, de também. Se aqui é casa de Deus, se eu sou um servo, eu sou um servo de Deus. Eu sou um, um, um missionário, eu sou um homem que cumpro missões, eu não posso proibir ninguém aqui dentro. diz que respeita, desde que saiba entrar, as portas, a igreja, as portas estarão sempre abertas. Eu de que este na minha casa. Eu já fiz trabalhos para Macedo porque não falar? O bispo João Batista esteve comigo. E os seus repórteres. Eu fiz um jantar. Regrado de vela. E vinho. E champanhe mexendo. É. Para quê? Para ajudar Edmacedo. Consegui o habeas corpus em Brasília. Eu fiz uma campanha a nacional, pedindo todos os bandistas do Candomblé dos colgados da capoeira, para falar bem de e Eu fiz. Existia a televisão dentro do meu querido de Canoblé, E fiz a campanha nível nacional. E aqui eu moro, aqui eu desenvolvo meu trabalho, faço. A festa de São da minha uma, na rua, faz centenas e milhares de crianças. Eu ponho um parquinho, eu dou comida, alimento o dia todo, refrigerante, logozemas, pipoca, faço a festa do sr. do Rosário, faço na troca de criança e luto. Eu gosto de filhos felizes. <risos> eu, peço muito aos orixais, de coração, que afaste tudo de ruim, não só no meu caminho, como no caminho de todos os meus filhos de santos, meus clientes, meus vizinhos, meus amigos, não importa a ele, a religião que seja, porque quaisquer circunstância, nestas Origens é muito triste a invasão aos terrenos ou tempos religiosos ou igreja católica ou evangélica ou espiritual é muito triste primeiro que é um desrespeito muito grande segundo que ali tem senhoras tem crianças enfim e no mais é um lugar de orações é um lugar de trabalho a não ser que Deus tal permita, isso nunca é deve acontecer. Foi uma situação de crime de alguém atacar alguém. Ou seja, momentos onde ali poderão estar negociando drogas, porque o crime não compensa. Lei, é lei. Agora, a invasão, ela tem que ser judicial. A não ser. Como eu disse antes, um caso de comércio, negociação de droga, ou algum delito, algum crime, alguma coisa. Do contrário, não pode isso acontecer. E terreiros aí ser invadidos por evangélicos, quebrar tudo, eu continuo condenando. Isto é ilegal. Dentro da legalidade total da lei, isso é crime, é invasão ao domicílio ao desrespeito, cabe às autoridades tomarem conhecimento e providência urgente, porque isso não é coisa que se faz. Você quer saber se eu fico concentrado o dia todo, tem momentos para concentrar? Bem, se no período que eu estou concentrado, se eu saio daquele plano cósmico, para uma vida de rotina, uma vida normal. Uhum. Meu filho, 24 horas eu estou ligado. 24 horas eu fico aceso dentro da espiritualidade. Porque pelo fato de não ter o óculos da carne da visão, eu já me adaptei para ficar concentrado direto. Porque tem pessoas que sabendo que eu sou cego, tenta me passar para trás, tenta me enganar, e isso é muito triste. Você com os olhos abertos e não ver nada que se passa ao seu redor. Então eu fico orando 24 horas, medo às vezes, de ser abordado, ser meio uma surpresa. Por que não? Ah, mas as pessoas vão sorrir agora. Ele não sorri nem né? porque foi Porque o cego, ele não sabe quem está andando ao lado dele. Ele pode estar andando pisando uma cobra, ele pode estar andando e cair no buraco. Você não sabe. Pode criticar quem quiser, mas o um deficiente visual. Ele que sabe os apuros, a dificuldade, a ansiedade que lhe enfrenta o dia a dia. E pelo fato de pedir o um prato de comida um copo d'água, uma roupa, um, um enfim. aquilo ali é muito doloroso quando a gente escuta ou não os gestos desagradáveis. Ou às vezes a pessoa se burra por chamar uma, duas, três vezes. Isso acontece comigo 24 horas dentro de casa. Isso acontece na rua? Acontece no hospital? Mas acontece que as pessoas que enxergam têm que entender que o ser cego não é um coitado, mas precisa de bom trato. Atenção, porque. Você vê um ruído, você vê um barulho, vocês enxergam, é um carro, é um cachorro latindo, é alguém que está passando sorrateiro, caladinho, devagarzinho, para a gente não ver, mas eu estou vendo, e o cego? o sexo fica naquela ansiedade, olha meu amigo, isso é muito triste, é muito doloroso ser seco, esta é a verdade, mas... Eu não merço esforços para lutar. É uma frase que eu repito 24 horas. Não merço esforços para lutar. E nem levo isso, nesse problema, como dificuldade para mim. E nem, tampouco, me entristece. Eu não entro em depressão. Eu não. Sou determinado e pé no chão. E se faz a consulta sim. Ou com o meu exu, ex um barajebé, ou com o caboclo, ou com o jogo de bruxos. Sim, é um terreiro. Documentado, registrado. As ervas são sagradas. O orixá responsável pelas ervas, pelas folhas, é o sangue. Sua saudação, seu cumprimento é eu eu as. As ervas dão o um nome em de Isabas. Ou então você pode chamar também de Iwe. As ervas é fundamental para os trabalhos. As ervas cura, as ervas são sagradas. Cada orixá tem uma folha, tem uma erva, que pertence àquele orixá. Então, o babá orixá, ou a iá tem que ter o um conhecimento com as ervas, para saber apanhá las no dia e na hora certa, é, não pode ser qualquer dia, nem qualquer hora, tem que vir a fase da lua, e a lua boa para colher essas ervas no mato é a lua crescente. Cada orixá tem sua folha. Cada orixá tem o seu banho preparado. Enxu tem a folha. Ogun tem a sua folha. Oxós. Logun. Oshun E manjá. Inansão. Xambu é de grande importância as ervas pega no mato ou algumas eu mando trazer da Nigéria que não se encontra no Brasil com a desmatação e a destruição do homem contra a natureza muitas ervas nós não estamos encontrando mais no nosso país o quanto as festes é realmente típica da África e aqui no Brasil, da Bahia, que começou aqui no Brasil, o Candomblé. As roupas de santo são realmente representando os orixás. Muitos deles se modificam de cores dependendo o seu lixar de cabeça mas não é sempre que aquele filho ou aquela filha só veste aquele tom a coreografia pode mudar está ouvindo? Uhum. e muitas das vezes quem é de Oxó se vai vestir azul piscina mas também pode vestir outras cores mas o azul piscina é fundamental é eterno é o carinho daquele filho, ou filha. Quem é de anção pode vestir, é vermelho, mas pode vestir rosa, pode vestir marrom, pode vestir azul claro ou verde, não tem problema. Mas que fica registrado a vermelha para aquele é de Yansan? Quem é de Yuxu, ele é vestir amarelo, sim. O amarelo é a cor fundamental de ócio, que é a mãe do ouro, a deusa do ouro, o orechado, o feitiço da magia, do amor, da fertilidade, da riqueza. Mas quem é de ócio pode vestir rosa, claro, pode vestir azul bem clarinho azul bebê. Então, estas roupas geralmente fazem parte. No ritual, as filhas mulheres, que dão o nome de Iaúz, elas terão que estar bem vestidas, com um calçolão ou bombagem, duas, três gomas, as saias engomadas bem rodadas, e a saia de luxo, de brilho ou de recheio por cima. Ali tem uma, uma blusa tomada que não cai, com uma peça que dá o nome de Atacan a assim, segurar os seios, em seguida vem o pano da costa, que é o sino do ritual do axé do canubé. depois o um oixá no peito, simbolizando a sua sexualidade, a sua... que ela é fêmea, ela é mulher, aquele laço é para quem é fêmea, o orixá. E muitas das vezes, o babaruxá, o ayaruxá, que é o pai ou a mãe, puxa uma cantina e os atabaques começam a roubar Os rapazes que tocam os atabaques recebem o nome de ogãs, os ogãs tocando os instrumentos, atabaques respondem também as cantigas que o Pai de Santo puxa porque ele vai concentrar e invocar a entidade ele vai chamar a entidade e de acordo com os preparativos aquele orixá que é a entidade né como se conhece hein? já sabe como se locomover como proceder no período do trabalho o que eu peço é que o Brasil tome, urgente, uma direção mais correta. Ordem e progresso está escrita na nossa bandeira, mas a desordem e o regresso está dentro dos tribunais, está dentro do palácio dos três poderes, está dentro do Senado, dentro do Congresso. Acorda, Brasil. Você é bonito, você é lindo. Você é rico. Você precisa de ser bem direcionado. Vamos preocupar com a água que está subindo no nosso solo. Vamos acabar com a droga que está destruindo as nossas famílias. Vamos cuidar da educação que está precária. A saúde está precária. Cadê os governantes? Cada qual preocupando com o seu bolso, sua conta bancária. Oxalá que nos abençoe, vou rezar e cantar uma mensagem em Yoruba pedindo paz, amor e união, reconhecimento, respeito, união entre os povos, união na família brasileira que é irmão querido, engolir que é e matar irmão, é irmãos Querem destruir irmãos. É filho querendo matar pai. É pai acabando matando filho. Isso não é a lei de Deus. A lei de Jesus não é essa. Misericórdia pela minha família. Misericórdia pela sua família brasileira. Abença Brasil. Babá, o cheiro. É le. Baba, aussi, oh. Eh, l l baba, oh, Erole oh, eh, puta, baba o oh. eh, oh, Baba baby, Erole baby, baba baby, Erole baby, baby, baby, baby, baby, baba baby, baby, baby, baba baby, Baba, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, a ti é mua ti é o a ti é lo que eu